Trazer esse, essa solução para o cliente de uma forma rápida e também mais pessoal. Então a gente começou ali numa sala de 30 metros quadrados com praticamente mil reais de aluguel e foi onde onde começou a primeira unidade. Depois que a gente criou essa primeira loja, é, eu tinha muito conhecimento na época de marketing digital, então eu utilizei o que eu conhecia, o que eu tinha estudado para gerar demanda para essa loja, né? era uma loja pequena, 30 metros quadrados, mas o marketing foi um sucesso, né? então, de repente, a gente tinha fila de clientes na loja. E aí eu percebi realmente que eu tinha que eu estava num, em um modelo de negócio próspero. E a gente começou a atender os clientes. E vinham clientes não só da cidade, mas como de cidades próximas. né? Por conta da, da estratégia que a gente utilizou de marketing. A gente chegava a faturar 40, 50 mil reais por mês em serviços. Porém, o nosso custo era muito enxuto. Então eu tinha um ou dois funcionários, no máximo, e eu continuava na loja pequena, de 30 metros, com um aluguel enxuto. Então isso realmente foi um diferencial, porque a gente conseguiu é, continuar crescendo com a demanda, mas continuando com uma estrutura enxuta de, de negócio. E eu pensei, poxa, eu, a gente acertou no modelo de negócio, né, na, demanda, na captação de clientes, e está vindo clientes de outras cidades, eu pensei, Cabe uma unidade dessa em cada cidade do Brasil, porque hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo depende do aparelho. Eu percebi que se eu fosse expandir, eu sozinho, eu não ia ter a qualidade de atendimento em todas as lojas. Então eu pensei, eu preciso que cada loja tenha um proprietário, que cada loja tenha seu dono, que para que fiscalize essa qualidade né, de atendimento e que esteja dentro do negócio. Então foi aí que eu pensei no, no modelo de franquia e comecei a chamar alguns amigos para conhecer o negócio. É diferente quando o proprietário da unidade está dentro do local. né? Ele consegue acompanhar o desde o atendimento, desde a recepção do cliente, entender o problema do cliente, trazer isso para dentro do laboratório, explicar o problema para o técnico, né? Quem nunca foi atendido pelo proprietário de um estabelecimento, o proprietário ele tem algumas é, facilidades para... Às vezes consegue um desconto, às vezes consegue um prazo mais rápido, algumas coisas que às vezes o, o funcionário ele não pode ter ali a permissão de fazer. Então esse é um momento muito importante porque a gente tinha um modelo certo de negócio, a gente tinha a geração de demanda, eu sabia gerar demanda, eu precisava de parceiros para isso se espalhar pelo Brasil. Então convidei vários amigos meus para o negócio e eu conheci esses dois tipos de pessoa. As pessoas que, que prosperam e as pessoas que se acomodam, as pessoas acomodadas.